Fala o Antônio Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui de Istanbul Guys tá Aqui, então bora lá pro vídeo Aqui galera, né, o Istanbul Guys Eu vim aqui nessa roleta antes de começar o vídeo eu ganhei esse personagem aqui Quem que eu saiba aqui entrar Entrou aqui galera Esse daqui ó, ele é épico galera não, não é épico não tem nenhum raro aqui ó é ele né ele é raro ele esses daqui eu não tenho nada dele já falei, bonitão hein tá é raro usar bonitinho Derrick animações será que eu tenho animação Tem, só essa pegadas é a única que tem Deixa eu ver se, então, a gente a única que você dá uma atenção nela Galera, aqui ó, pra quem é do computador aí, lembrando, o Istanbul Guys ele é bem, tipo, não precisa de computador é muito ruim E ele também tá de graça na Steam, né, pelo menos hoje ele tá de graça na Steam, não sei quando vocês vão estar assistindo o vídeo, vai tá Tá, vamos lá, né, sem enrolação, vamos começar <coughs> Temos estimado esperando Já foi... O mapa dele. Uhum, que seja um bom. Spin go round. Tá. Corre corre, corre, corre, corre. Lembrando, tá. Eu não sei como corre. Eu não sei como corre. Não sei se dá de correr nesse jogo também, né? Mas eu não sei como corre. A gente vem aqui. Speed. Vai, bati. Isso Galera, vai a gente começar ah, eu hein Bonequinho molenga Por isso que o nome é Garotos tropeçando Boneco de só so... Deu de ver que eu sou bem ruim nesse Istanbul Guys, né Olha, buguei Galera, o Coco não é minha, não. Ele viu aí, ó. É, o Coco não é minha. Esse boneco, ai, eu não sei onde foi. Acho que ele não é no chip será? Ai! Ah, tem pulo duplo. Ai, eu tenho que pegar esse cara. Qualificado! Uh! Quem vai. Ai, esse coitado dele. Sou um desclassificado! E era se eu fui fica... classificado né? Não sei que eu não lembro o meu nome, né? Mas eu lembro que ela era um Carinha, né? Um garoto tropechando. Tá. Deixa eu ver se eu fui qualificado. Não sei se eu fui qualificado. Fui! Galera, que mapa é? Que mapa é? Eu nunca joguei gás, tá? Essa é a primeira vez que eu tô jogando com vocês aqui. Marcar gol! Tá! Eu lembro, galera, que tinha um hacker que ele meio que. Os outros time Tipo, tinha um time que era. Que tinha um hacker. Daí, outro, o time vermelho, ele se juntou pra não fazer gol pro hacker perder e não ser qualificado. Eles arriscaram a sua própria vida! E o Vai, vem aqui, Derek. Vem aqui, mini Derek. Vai, vai, batatinha. Vai, batatinha. Como coisa esse jogo, meu Deus. Que bugado. Rai. Rai, cara. Rai. Bate nele. Tem como bater? Vai, vai, vai, vai. Não. Cara, vai. Vai pegar o Derek. Derek do meu time. Ele não pode fazer nenhum gol, Derek. Não! Derek, como que corre esse jogo! Isso vai! Faz gol! Mesmo seu fenomenal! Não sei o que eu tô falando, eu tô desesperado! Por nenhum time vi nenhum gol aí até agora! Meu Deus, eu buguei! vai do Ah é bem GG cara isso chora, chora meu deus, ah não, caiu a bola, não a bola não pode, a bola não pode ir meu deus, a gente está 3x4 vai não perdemos <coughs> morremos não fui qualificado infelizmente galera eu não fui qualificado deve ver que só eles ficaram qualificados mas vamos lá de novo né eu não sei se o mesmo mapa não dá bem ai mentira esse jogo espectadores ai ai mentira que eu vou observar Ah, eu posso sair também né Tá galera, eu vou voltar para uma partida. Será que se pausou o vídeo eu não faço a mínima ideia. Eu não sei né. Deixa eu ver aqui. Estão Tá gravando? Meu Deus galera, esse F4 não funciona, não? Não, ele não funciona. E F5? Não. Eu achei que tava gravando. Meu Deus, vem começar. Bora galera. Agora que vai começar. Eu sou um elfo lembrando, tá? Só pra lembrar, né? Vai, Dereck, a gente tem que passar. Vai, garotos tropeçados. Vai, garotos tropeçados. Aí esse é bem fácil. Ah, esse mapa deu de ver que ele parece fácil, né? Parece. Não foi, foi GG, galera. GG demais. É só esperar esse daqui vir. Vem Aqui o carinha veio pulando na deu de ver. Para. Eu não sei se tem checkpoint, tá? Eu só tô jogando Ó, se vocês quiserem hum, Que eu traga mais vídeos de Istanbul Guys Galera, deixa um like Se inscrevam no canal E botem aí nos comentários Daí eu trago mais Se vocês pedirem Eliminado de novo Uh, tô bravo. Tô muito bravo. Eu tenho que fazer uma Valer a pena, galera Reclamar Vou reclamar aqui né? A gente vai clicar Espera, já tá carregando vai, Já vai ser sensacional o mapa, galera Eu acho que agora eu ganho Na base Da corrida Meu Deus Aí vai ah, Esse mapa é, parece Muito difícil Não tem ninguém na chegada ainda, né Meu Deus galera, eu literalmente buguei A gente vem aqui Dudu, Aqui eu sei que a gente pode dar esse impulso E levar um pau, né? Desses batedores uh, Tá bom, o é mais difícil do que eu pensava Que que vem aqui A gente tem que ir, né? Andando Ou em aqui né e cortar caminho que é bem mais fácil tá bom a gente vem não tá a gente vem aqui já pula a finiche ali galera ui mentira não não sei se eu cheguei não não cheguei se estão bugar está meio bugado né galera por isso que eu não botei textura nele nada Pode tá bugado assim. Não, uh, mentira que eu consegui. Qualificado só tem 7, ué, Por que eu cheguei em primeiro lugar? Eu cheguei em, né? Vou respeitar eles, né? Os caras tem uns bugados, né? Volta ao cara desse se volta. Isso agora tem 16, 12 restantes, galera. E eu fui qualificado aqui. Olha, eu aqui, esse <risos> A Eu vou esperar carregar o próximo né? mapa. Esperar tá carregando aqui já, né? O garoto tropeça e deixa eu operar a sensibilidade vai eu hein perdi Ele eu caí a não sabia o que era para fazer nesse minigame Derek <coughs> Tô meio gripado galera Aqui mesmo, vamos ver quanto o tempo de gravação 11 minutinhos Vai começar daqui a pouco Não, mentira, o que aconteceu? Ah, verdade, eu fui desqualificado. Chato! Ah, eu consegui bastante Mais 10 em que nível eu tô no nível 1 Ah, deixa eu alterar esse meu nome Qual é o nome desse carinha? Cleo. Jubiz, Cleus, não só a Não pode mais mudar, né? Não. E aqui, olha esse pés O que, que é esse pés? Oh! Oh! Que coisa linda! Tem que desbloquear. Ah, não tenho G, mas não tenho G, mas eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Perco é, eu tenho esse aqui, O comum, eu vou melhor roleta, galera, a roleta e tira a roleta Eu não sei se vocês estão me escutando bem, né, porque esse microfone tá muito baixo é, melhor do que o que ele é, o Ele tem capacete. Acho que ele é meio. Mais protegido de, pelo menos. Devia, né? Pretegido é o meu preferido. Piada ruim demais. Ai, ai, meu Deus, já sei o que, que é. Eu não vou começar isso nunca, Derek. Eles que começam em primeiro que eu. Tá? Ah. Podem ir na minha frente, fazer o um favor. Só tem que ir rápido que o caminho já tá todo liberado uhum, link vem aqui ufa estamos qualificado galera Ai, chegaram na chegada falta mais os três por tudo qualificado meu deus só mais um Ih, coitado da Link Link ria link Ria coitada dela né Se roubou Neymar, não sei, não bebê. Galera, a gente tem que fazer de tudo. Agora, galera, eu vou tentar chegar em primeiro lugar. Tomara que eu consiga. Galera, vamos lá! Aí, galera! amigo Esse mapa é de novo, galera. Que triste! Mentira! sóito para ser qualificado! Nunca que você, nunca que você! E ainda mais em primeiro lugar. Sai bolinhas, sai bolinhas, sai bolinhas. Quando já tem alguém qualificado, você tem muito mais gente na minha frente dele. E é a primeira pessoa, ele chega em primeiro lugar ah! Não Vai meu pequeno jubiscleo Vai meu pequeno jubiscleo Você consegue, eu sei Você é demais jubiscleo Aí, não foi não... Que mentira Meu Deus galera Dois qualificados já Pare para de panda! Ah, mentira que essa coisa bateu em mim! aqui! Ah, não gili! Ah, não, não foi qualificado! Eliminado! Sai, sai, sai, sai! Não quero ver! Mais 500 XP, mais 25 de nívelzinho e 10. Tá, galera, eu tenho que chegar pelo que eu saiba 60 para conseguir esse PES grátis, né? E é 32 pessoas para quando você ficar qualificado, será, né, galera? 32 pessoas, eu acho que vai sobrar bem pouco, né? Jungle, jungle Roll. Jungle, parece o bioma de jungle. É, 32, tipo eu me dobrou. Não, não vai na lama, meu bonequinho de biscleu! E vai na preda. Meu Deus, que bugado esse tambor gás, velho.